Toda empresa, toda empresa tem os seus processos, a sua forma de fazer as coisas. Correto ou não? Isso não pode ser impactado negativamente. Agora, o como este comportamento vai ser colocado em prática por cada um dos líderes não importa. Não importa. Porque você vai ter perfis completamente diferentes dentro do negócio. Então, o que eu não posso? Quando você diz assim, cada um faz de uma forma diferente, comportamentalmente não tem diferença. O que, que importa se cada um fizer comportamentalmente diferença? Aí o resultado justifica os meios. O que eu não posso é burlar processos. Isso eu não posso. A primeira coisa, vou te dar um exemplo. Primeira coisa discutida num, num processo de team coach. Primeira! Primeira! Eu corto a minha cabeça se você não passar por isso na hora que você aplicar. Porque eu passei... Por todos os grupos. Todos. Primeira coisa quando você fala para elevar a performance do time. O cara fala, precisamos mudar a remuneração. Meu amigo, não estamos aqui para isso. Unânime, não concordamos como o RH avalia. Não estamos aqui para isso, é processo. Entendeu a questão? Então o foco tem que ser em comportamento. 100%. E competência. Competências comportamentais. Nós não estamos aqui para mudar regras, políticas e procedimentos. Essa é a primeira coisa que se fala dentro de um programa de team coach. Estamos aqui para fazer com que as pessoas se tornem de alta performance. Ah, mas o que tem aqui é de... Você vai trabalhar com o que você tem. Você não vai mudar remuneração. Você não vai mudar cargos de salários. Você não vai mudar absolutamente nada. Você vai fazer com que o seu time performe mais.